Olá meus amigos, sejam bem-vindos a esse canal, o canal do Marco, aqui a gente passa jogos diversos, coisas sobre filosofia, músicas e, e o que dá na, na minha cabeça, tá ligado? Hoje vamos trazer um vídeo da minha primeira DG em grupo no Albion. Eu comecei a jogar Albion tem menos de uma semana, e eu fui no tutorial do YouTube e peguei um set de arco badônico focado em DG solo, é, com bastante daniária, tá ligado? Mas como eu tô fazendo live na Twitch, aparece bastante gente... E aí eu jogo com essas pessoas, inclusive essa DG em grupo eu fiz com pessoas da live. Tá lá o, o meu brother impostor, tal tá o, o carinha do canal Sempre Noob, né? Que vai ser a, a tigresa, vou deixar aqui o canal dele e vou deixar o link do canal dele na descrição também. Nosso amigo Sugalax e também tá um argentino aí, cara, que eu conheci na live. Então é o seguinte, a proposta desse vídeo é mostrar os lucros que eu tive nessa DG. Na minha opinião, não é a melhor opção, tá ligado? É melhor você fazer DG solo. E pra mim, no momento, o que tá sendo melhor é pescar, tá? Falta eu testar um monte de coisas, mas pra mim, o que deu mais lucro foi a pesca. Pesca e DG solo. Eu não vou usar o meu set de arco badônico. Eu peguei um set lá. Horrível. Assim, horrível não. Bom. O set é bom. Mas eu não tenho é, nada de aprendizado nele, né? Na, não tá... O nível dele tá zerado, tá ligado? Ou seja, os danos que eu causei foram irrisórios. E aí, vamos ver aí é, os cortes da nossa live, os melhores momentos e quanto que eu lucrei, cara. Eu achei que foi meio fraco, tá ligado? Mas a DG foi legal por causa dos amigos, né, velho? E é isso aí. Ah, cara, o mapa que a gente fez a DG foi esse aqui, ó. Ultras Rio. A gente fez a DG ela tava nesse mapa aí. Lembrando, pessoal, que Guprias Hill é um mapa amarelo, tá? Não é red, não é black, é amarelo. Então, o set que eu costumo usar é esse aqui, mano. Set de Badônico, Capuz de Assassino, é, Casaco de Espreitador, Arco Badônico, Capa de Tetford, Sandália de Erudito, Uma poçãozinha de cura e um peixinho aqui, pra ajudar a não morrer, tá ligado? E o set que me indicaram foi esse aqui. Vocês percebam que esse mil é full dano em área. O 7 que me indicaram foi o Cajado Fulgurante, Rob do Mago, Capote do Mago, Sandália de Clérigo. E a capa do Line Rust. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o nível de spec do cajado. Olha só. Cajado, né? Tá aqui 5/100. E. 2/100, cara, tá incrivelmente horrível. Horrível sim. É bom o set, tá? Eu gostei. Só que olha só como é que tá o meu Badônico, porque eu fiz muita, mas muita, mas muita DG Solo, cara. Muita DG Solo. Lutador com arco 68/100. E o Badônicozinho aqui tá 42/100. Tem esse aqui que também tá 11/100. Né? Ou seja, mesmo se eu pegasse esse arco aqui, eu acho que eu ia me sair melhor com ele. Só que o badônicozinho, ele tá dando dano sinistro já. Só que, como eu disse, né, é, ar, é, é um set pra DG solo. Focado em full dano em área pra matar rapidão os monstros. E bora lá pra DG, né? Eu vou, eu vou passar aí os cortes da live. E quem quiser ver o, a, o jogo completo, cara, é só acompanhar a live, né? Tamo junto e valeu. Entrei, hein. Cadê o tanque? O tanque, o tanque sumiu, mano. O... o impostor foi pra cidade, cara. Tipo, do nada, velho. Do nada o impostor foi pra cidade. Certo, ó. Tô, já estamos upando aqui, dando uma upada um nessa armadura. Oh, mini boys aí. Mini boys não, né? Tá, tá nessa DG aqui, é um boyzão. Lá vai o impostor sozinho. E aí, impostor? Vai fazer o que, impostor? Ó oh, o impostor morrendo em 3. 2. 1. Opa, quem vai morrer que sou eu. Morri, que sonhou. Se eu lá. Meu Deus, olha o que ia ficando para trás. F. 3k para mim. <risos> 3k para mim, viado. Meu Deus. 3k, cara. Deu, o oh, para mim veio é 8k. Rich, nada? Não acredita? 30k e veio um mapa. Porra! F postou hein? Impostou tá, tá solando tudo. As recompensas. Espinosa veio 4K. Coitado, velho. Cara, DGzinho aqui tá. Ah, tá, tá divertido fazer, velho. Mesmo que ele tenha. Estejamos ganhando pouco, tá divertido. Caralho. Morreu. 30k. Peguei 30 k Peguei 30k e, eu, e ainda. Quando eu retirei o meu, ainda sobrou 280k pra vocês. Pegaram 400. Ô, impostor, você toda hora tá. Você toda hora tá. Raspando os baús, cara. Você quer pegar toda vez de grana, né, velho? Aí não tem como que aguente, né, porra? Tem que dar um pouquinho pra nós, porra. Imposto... Então, mano, o impostor. É. Raspa os baús, tudo. Aí na hora que ele pega um ruizinho pra, pra gente poder ter um saquezinho, ele chora. Porra, mano, velho. F impostor. Eu não tô entendendo nada, velho. Só sei que tem um monte de gigante. Eu tô metendo um, uns poderzinhos aqui que eu sei que não tá tirando nada na vida deles. Ih, vou vontade. <risos> matar geral. Eu vi uns dois ali com a vida quase. Cavando tudo. Porra, um K, viado. Um casinho, velho. É o outro maluco pescando, velho. No meio do nada. Baú roxo, hein? E aí? 12k. 12k no baúzão roxo. F. Impostor perdeu? Como assim? Ué, tem a ver alguma coisa Quem abre o baú? Não é possível Ah, ninguém fala, me. Vocês não falam nada Ah, eu não sabia, cara Eu sou novato, vocês tem que falar, pô ah, Se tiver alguém morto Tem que esperar eu nem vi que ele tava. Se posso pisar lá de novo. Ó, oh, a DG tá aqui, hein. Ó a DG aqui de novo. Mas será que valeu a pena, mano? Ó, oh, eu tô com 88k no meu set. Eu acho que vai... Vou... pode ser das poções também, velho. Então foi isso né cara, é, um lucrozinho aí não foi tão legal, assim, foi entre 50 e 80k o lucro, não é um lucro dos melhores, mas vale a pena pela diversão com os amigos né cara. E pra jogar em live, porra, jogar com os amigos em live é bom demais. E tamo junto manos, segue o canal aí, se inscreve, cola na live lá, tamo junto e valeu cara.